Sabe aquela propaganda que fica te seguindo quando você acessa um site? Ela se chama Remarketing. Você vai saber como isso funciona depois da vinheta. Você entra no site de uma empresa, vê alguns produtos e serviços. E depois vai navegando na internet, no Facebook, em site de notícias e encontra propaganda desses produtos que você viu. Isso chama-se remarketing ou retarget quando você está no Facebook. Para que essas propagandas funcionem, você precisa colocar um código dentro do site para que o Facebook ou o Google AdWords consigam passar a propaganda. Mas por que, que eu vou mostrar propaganda para uma pessoa que já entrou no meu site? Bom, se essa pessoa não comprou, ela é um potencial cliente seu. Talvez ela não tenha comprado porque ela esteja sem dinheiro no momento ou porque não tinha tempo de efetuar a compra ou solicitar o um orçamento. Ou, como nós falamos no vídeo passado, de realizar a conversão. Pense bem, ninguém gosta de propaganda indesejada. Se a pessoa entrou no seu site é porque ela tem algum interesse em um produto ou serviço que você ofereça. Muitas vezes estamos realizando pesquisa e não compramos na primeira vez que acessamos o site. Mas, será que você vai lembrar da empresa que você viu um produto legal ou um bom serviço que você desejava muito? Se você mostrar um anúncio bem feito, possivelmente ele irá comprar de você. Por isso que você deve usar o remarketing, para realizar essa lembrança do produto ou serviço na mente dele. Selecionei algumas estratégias de como utilizar o um Remart para o seu negócio. Você sabe mais ou menos por que o seu cliente visita o seu site. Às vezes é só por curiosidade, às vezes ele está planejando uma compra. Veja no nosso site como utilizar o Remarketing para o seu negócio. O link está aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.